Senhor! Estamos aqui com mais uma sinergia e hoje teremos um episódio do Elo Podcast. Hoje nós vamos tratar sobre o tema examinar tudo, reter o que é bom. Para isso, para falar sobre esse tema que envolve o relacionamento do cristão com a cultura, né? como nós vamos analisar a nossa cultura, os filmes, séries, músicas seculares eu trouxe aqui um convidado maravilhoso, que é o Arthur Milagres, que é um compositor, logo, um artista, produtor de cultura. Então, sabe bem falar desse tema pra gente, né, Arthur? Então, esse tema, examinar tudo, reter o que é bom, é, primeiro, eu gostaria de falar sobre isso, né? A gente fala examinar tudo, reter o que é bom da cultura secular. Mas esse termo, cultura secular, não é um termo que eu gosto muito, né? É... Porque ele já traz uma visão dualista, né? De que existiria uma vida cristã e uma vida secular, né? É, eu não gosto de viver sobre esse dualismo porque, como diz Kuyper, não existe um centímetro sequer da nossa vida sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não diga meu. Então, eu acredito né, na soberania de Cristo que Ele está presente em todas as esferas da nossa vida. Então, não existiria essa divisão, né? Você concorda? Você acha que há uma divisão? Não, não há uma divisão. Eu acredito que é... filhos de Deus, né? É o que, é o que nós somos. E, e isso abrange todas as áreas da minha vida, da nossa vida. Não tem como eu, eu ser uma coisa em algum lugar e ser outra em outro lugar, né? É, Deus nos colocou aqui neste mundo, nesse contexto, nesse meio ambiente, para nós sermos, refletirmos a glória dele. Então, onde quer que estejamos, é, essa é a nossa função. Isso faz até a gente ser menos filho de Deus em outro lugar, né? Tipo assim, Sim. não, eu manifesto a glória de Deus na igreja quando eu tô orando por alguém, quando eu venho cultuar. Mas lá no meu trabalho eu posso ser meia louca. A gente já conversou sobre isso eu estou lendo o livro de Jeremias. Que é engraçado que é, Deus fala com Jeremias que o povo seria levado no cativeiro e na época a maioria não acreditava, enfim, uma parte foi levada em cativeiro. E para aquela parte que estava ali na Babilônia, Deus disse para eles, olha, construam casas, é, façam jardins, podem se casar, tenham filhos, ou seja, eles estavam ali na Babilônia, estavam numa terra que não era deles, estavam ali cativos, e Deus ainda falava com eles, olha, vocês vão viver aí, então vocês têm que edificar, vocês têm que conviver com esse pessoal aí, vocês vão viver. E do mesmo modo, nós estamos aqui, né? Nós estamos também exilados, longe da nossa pátria, o lugar de onde viemos. E aqui nós não vamos ficar apáticos, né? Ok, eu vou para o céu, então aguardarei <risos> este dia. Não, aqui nós vamos edificar, aqui nós vamos crescer. Enfim, nós temos muitas coisas para fazer aqui na Terra. É essa divisão, né? Entre vida secular e vida cristã, né, que seria a vida eclesiástica, por muito tempo isentou os cristãos de agirem efetivamente em esferas da sociedade sobre a qual eles foram chamados para agir. Né? Creio que a sociedade, essas áreas que seriam seculares, por exemplo, o trabalho, as artes, o cinema, né, eles esperam, eles aguardam a manifestação dos filhos de Deus, né? aguardam a nossa presença. E ninguém melhor do que os cristãos, do que os filhos de Deus, estão aptos para isso. Né? Então, por muito tempo, essas, essa divisão criou, por exemplo, uma situação de monastérios, onde o um monge vivia isolado e assim ele teria uma vida cristã perfeita. É óbvio, gente, que é a gente sozinho lá no nosso quarto com Deus... Muito fácil, né? Mas não é para isso que fomos chamados, né? Nós precisamos estar presentes. Então, uma vez que concluímos que estaremos por aí, que estaremos no mundo impactando, qual deve ser o nosso relacionamento com a cultura, né? É, o título do nosso programa hoje diz Examinar tudo, reter o que é bom Então eu vou te perguntar, Arthur É possível reter algo bom da cultura secular? Com certeza, com certeza é, Nós dissemos aqui no início, né? Nós somos filhos de Deus é, e, a, e o que eu sou é de certa forma é Uma cosmovisão, é de certa forma Uma forma de enxergar, de olhar, de agir é, de acordo com qualquer coisa e qualquer situação. É, se eu vejo um filme, eu vejo como filho de Deus, eu vejo como crente, eu vejo como cristão, eu vejo como servo de Deus. Se eu ouço uma música, eu ouço como servo de Deus, como crente. Eu não, não não existe essa divisão, né? Nós já dissemos. Eu ouço isso aqui como estudante. Eu ouço isso aqui como mecânico, no meu caso. Não, não existe isso em toda e qualquer situação. Eu sou filho de Deus. Né? É justamente esse posicionamento, igual você falou, da cosmovisão, né, não de analisar as coisas pelo que elas são, mas de analisar as coisas através da ótica cristã, né, nós, por exemplo, a cosmovisão cristã, ela parte do princípio, né, dos três pontos básicos base, base da nossa fé cristã, que é a criação, a queda e a redenção. Né? Deus criou todas as coisas para serem perfeitas, para termos um relacionamento com Ele. Então, todas as coisas são criadas por Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, os atributos invisíveis de Deus são manifestos nas coisas que foram criadas, né? o que tornou todos os homens indesculpáveis. E o segundo, então, criação, queda, porém, houve a queda. né? Então, o pecado corrompeu toda a criação. Por isso, hoje, nós temos algumas áreas da vida que não estão do propósito original de Deus por isso a gente focou tanto na queda e criou essa divisão né? isso aqui não é, realmente existem coisas que são profanas, que não são santas, né? por quê? Por causa do pecado, mas é aí que a gente precisa ir para o ponto 3, que é a redenção né? se Deus tem o propósito de nos redimir nós também que estamos caídos ele tem o propósito de redimir todas as coisas, né? então eu acho que os cristãos, nós, quando a gente entra em contato com a cultura, a gente foi chamado não apenas para examinar e reter o que é bom, mas para redimir, né? para transformar todas as coisas, trazer de volta todas as coisas para o propósito original de Deus, que é a criação. né? Eu acho muito engraçado, o Arthur, quando ele vê um filme, você vem falar para mim, né? uma vez você falou do resgate do soldado Ryan. Como a gente tem que resgatar nossos irmãos <risos> e assiste tudo desse jeito, e é verdade. né? Porque a graça comum está aí. A gente usufrui do mundo, a gente vê a graça de Deus em todas as coisas, né? Então, cabe a nós aplicar essa ótica cristã sobre todas as coisas para a gente cumprir, ser agente de redenção na Terra, né? Foi engraçado você citar isso, porque aí nós podemos pegar uma parte bem prática já de examinar e reter. É, eu lembro que uma vez eu, eu vi um filme da Netflix, era um filme até de certa forma pesado, onde o protagonista sofreu uma série de de desventuras, de situações terríveis na vida dele, morte, perdeu os pais, enfim. E aí, ele busca por vingança. E eu fiquei pensando durante todo o filme, assim, meu Deus, tudo isso resolveria numa coisa, se esse cara conhecesse a Jesus. É isso! Nossa, ele encontraria uma paz... <risos> Ele entregaria suas mãos, sua vida nas mãos daquele que realmente pode fazer algo por ele. A, a vingança é insuficiente, a vingança não vai trazer nada de volta. E depois de assistir todo aquele filme, eu terminei muito grato a Deus. Eu falei, meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de te servir, muito obrigado pela oportunidade de te conhecer. Aquele filme não era um filme com o é, um intuito de pregar o evangelho, não era um intuito de enfim, glorificar a Deus, talvez. Mas, é, ao terminar de ver ele, eu, eu me senti muito grato a Deus. E, e justamente porque é o que eu sou, né? Grato a Deus. Então, tudo que eu enxergar, tudo que eu ver, vai ser dessa forma, de gratidão. Justamente, né? Se temos os princípios cristãos firmados em nós, de entender de onde eu vim, o que aconteceu comigo, para onde eu vou... Tudo que eu vou assistir né, é enxergar as coisas pela cosmovisão cristã. Eu vou aplicar os princípios cristãos nisso. Né? Eu vi um filme sanguinário, violento, com pre pretexto de vingança. Eu vou sair uhum. de lá quebrando tudo, querendo vingar todo mundo? Não. Eu vou sair entendendo o quê? Meu Deus, como existem pessoas vin vingativas, como existe violência, como o mundo precisa de redenção. Sim. E isso é até... É, nós estamos dizendo é, sobre, de um olhar cristão, porque somos cristãos. É, mas isso, gente, é uma coisa até bem básica, porque, por exemplo, você não vai procurar saber o que você tá vendo, eu sou muito curioso, então se eu vou ver um filme, eu gosto muito de procurar quem são os atores, quem é, é o diretor desse filme, assim como se eu vou ouvir uma música, eu gosto de saber quem escreveu essa música, por curiosidade, eu sou assim, e, e eu lembro de uma música que fez muito sucesso há um tempo atrás... É, do Avice, que é um DJ que morreu até bem novo, com 28 anos de idade. E eu lembro que na época a música tinha estourado. E as pessoas dançavam, pulavam, ia e, numa alegria. E eu ouvia a música e eu tô assim, gente, mas a música não fala disso. O cara tá falando na música, eu estou cansado, eu não aguento carregar o peso do mundo em minhas Sim. costas. Então me acorde só quando tudo isso acabado. Eu tô assim, gente, não tem motivo nenhum para pular e, e dançar nessa música. É uma música triste. Ou seja, o examinar ali é, é algo bem básico, bem básico, gente. E, e nem tem a ver, às vezes, nada, é, não tá falando nada contra a palavra de Deus, não tá dizendo nada demais, mas é realmente algo bem básico. A música tá falando de cansaço, tá todo mundo pulando, dançando, você fica assim, como assim? Não faz né? sentido. Meu Deus, isso é muito real, né? A gente... É muito fácil a gente concluir que tudo é secular, que a gente não tem nada a ver com isso, é até mais confortável, né? Ao invés de analisar tudo sobre a ótica cristã, assumir a responsabilidade que nos cabe até sobre essa cultura, né? Sobre isso, sobre essas pessoas, coitado desse homem, né? Todo mundo dançando hum. com a música dele e ele sofrendo. A gente, com a compaixão cristã... Né? Com o amor que Deus derramou sobre nós A gente automaticamente tem vontade de quê? orar por ele Apresentar a salvação, apresentar a solução né? Sim, exatamente é, é engraçado como o, o que nós somos não, não se separa em nenhum momento é, por exemplo, na faculdade, às vezes, na hora de apresentar algum trabalho, gente, a gente costa para não falar assim, a paz do Senhor. Hoje eu vou falar <risos> sobre... Minha avó, minha mãe levou ela lá em São Paulo, minha tia, né, no teatro municipal, assim que ela chegou, ela ajoelhou plena ficou o troço, era lindo, parecia uma igreja, assim, <risos> ela ajoelhou, minha tia, levanta. <risos> a minha irmã trabalha é, numa empresa e ela conta que um dia ela atendeu o telefone. Igreja... E disse o nome da empresa, Igreja de Streamix. a A dela olhou assim: como assim, Ela? Não é igreja Não é igreja a que não é igreja. É. Glória a Deus, profetizou. Estou brincando. Mas é realmente isso, né? Eu acho muito forte aquele versículo de Romanos 8 que diz isso, né? Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E durante anos, o que, que os filhos de Deus fizeram? Se isolaram, né? Se esconderam. Para preservar a sua fé. Né? Ah, mas se eu for lá eu vou me corromper Eu vou ser influenciado Então já não é mais uma questão de cultura né? Seria mais uma questão de como firmar a nossa fé cristã então, né? Sim, eu acho muito interessante Porque eu, eu até deixei separado aqui Alguns versículos de João, capítulo 17 A partir do versículo 15, que diz assim Não rogo que os tires do mundo Mas que os protejas do maligno eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É, Santifica-os na verdade, né? A tua palavra é a verdade. É, nós sabemos que ser santo ser, é, é ser separado, ser separado para Deus. E aqui Jesus pede nessa né, oração que ele fez pelos seus discípulos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra nos santifica, ela nos separa, né? nós conhecemos a Deus, nós acabamos nos separando para ele e ela se torna um crivo na nossa vida. Então tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos passa pela palavra de Deus. Eu ouço uma música, eu vejo um filme, eu escuto um podcast eu já penso, na Bíblia diz isso. Então isso aqui está errado, eu vejo alguma coisa, não, isso está certo, a Bíblia realmente diz isso. É, então você está dizendo de um risco né, de proteger a fé, existe um grande risco sim. Quando nós realmente não temos um contato direto com a palavra de Deus, existe um risco. Porque aí qual será o nosso crivo? O meu crivo vai ser o que eu vivi até hoje, o meu crivo serão meus próprios pensamentos, as ideologias que eu conheço. Né? Isso será o meu crivo, não será um crivo reto, não será a palavra de Deus. Aí sim existe um grande risco para a nossa fé. Realmente. Né? Acaba sendo uma questão, então, daquela pessoa que absorve somente é, coisas que não são a palavra de Deus, né? Somente gente que canta, que está carregando um enorme peso, mas não uhum. apresenta a solução. Somente filme que fala que quer vingança, mas não apresenta o amor de Deus, né? O problema não está em ver tudo isso. Está em não se alimentar da verdade, da solução de não ter parâmetros fixos né, para analisar tudo isso, para se guiar, para ser filho de Deus. É, a gente vai continuar essa conversa, mas a gente vai dar uma pequena pausa. Fica com a gente que a gente vai falar muito mais sobre o relacionamento do cristão com a cultura.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 Paz, Senhor. Continuando a nossa conversa sobre examinar tudo e reter o que é bom, sobre o relacionamento do cristão com a cultura secular, né? Como o cristão consome a cultura, como ele se manifesta na cultura, né? Existe uma divisão. A gente no primeiro bloco concluiu que não existe esse termo, né? Cultura secular existe, na verdade, né? Mas que o ideal era que não se separasse, né? porque Deus, Jesus, é soberano sobre todas as esferas. Ele está presente em todas as, horas, as áreas da nossa vida, e ao criar uma divisão, a gente acaba considerando como sagrado somente uma determinada área, por exemplo, que seria a vida eclesiástica, né? quando eu oro, quando eu estou no culto, enquanto tudo é sagrado. Né? Em Tito 2 fala tudo é puro para os que são puros. Então, nós, como filhos de Deus, uma vez que nós nos, tor nos tornamos seres espirituais, tudo é espiritual, né o nosso trabalho, a cultura, tudo com o que nos relacionamos. Porém, esse termo cultura secular, ele existe, né porque por muitos anos houve um receio muito grande é, do cristão em contato com a cultura secular, por exemplo, é, assistir filmes que não... São cristãos que não têm o propósito de falar da palavra de Deus. é Cristão ir para a faculdade e se desviar dos caminhos do Senhor, né? É, por que será esse receio, né? Quando a gente para para pensar, por que será que houve essa divisão entre vida secular e vida cristã, né? Entre o que seriam os atos religiosos? Eu, eu olho para isso e vejo que existe né? realmente uma preocupação. A gente não pode sair consumindo né coisas que não são a palavra de Deus de forma desregrada né? é, se encher né tem uma, o Pedro Dulce ele fala uma frase que é impossível a igreja se manter com doses cavalares de secularismo e pequenas doses do evangelho sim, aí que mora o risco né nós terminamos o primeiro bloco dizendo isso, que quando nós não temos um contato direto com a palavra de Deus ela não é o nosso crivo é, outra coisa passa a ser. É, e eu penso que é, é uma forma de proteger a fé, como nós já dissemos também. Eu acho que, em alguns casos, ah, isso pode acontecer. Então, vamos nos abster totalmente disso. E, e acabamos recuando né, onde, na verdade, deveríamos avançar. Eu já assisti muitos filmes, é óbvio, também, é, que, que existe o lado ruim. Eu já assisti alguns filmes onde eu começava a assistir e eu senti... Me sentia claramente incomodado. Eu sentia que o Espírito Santo falava no meu coração, ó, larga isso. E eu largava. Porque realmente era algo pesado, era algo que não ia me edificar de forma alguma. Não ia ter nenhum conhecimento ali é, cultural, não ia ter um conhecimento ali de nada. E eu decidi parar. É verdade. Existe realmente, né, coisas que são santas e coisas que são profanas, consagradas a outros deuses, né. Eu também não preciso né, não vou achar assim, ah, não, eu cultuo em qualquer lugar. Eu, né... A gente sabe pela palavra de Deus. Eu acho que, na verdade, é justamente isso. Quanto mais da palavra de Deus se tem, né? Mais a gente entende quais são os princípios, o que, é que realmente nos alimenta, o que, é que realmente nos edifica, o que, é que realmente nos sustenta. E a partir daí, a gente não é sustentado por outra coisa, né? Mas, se a gente é dominado, se a gente é controlado apenas por princípios não cristãos, eles vão ser o que rege a nossa vida. E isso é tão sutil, por quê? A gente já vive... Né? Numa cultura não cristã A gente já vive todo dia Vamos pôr nas redes sociais, no Instagram Na cultura, no sistema Desse mundo, né? na faculdade A gente estuda, a gente trabalha E então a gente já recebe né? Princípios Não cristãos A gente passa, tá andando na rua e ouve E é tão ah, sutil, né? Daí a pouco você tá lá cantando aquele funk Que impregnou na sua mente <risos> Um filme com uma mensagem bonita Siga o seu coração Aí, princípios não cristãos que vão totalmente contra o Evangelho. Eu lembro que um dia eu vi uma, uma propaganda de um banco, que era tão natural o, o moço ter um amante, eu fiquei pensando, gente, como é que faz isso? Põe isso numa propaganda, <risos> né? Então, como eu estou em constante contato com os princípios da Palavra de Deus, eu vejo coisas que vão contra e sei, né, que estão indo contra. Tem um excelente texto do Jonathan Edward que ele fala sobre... O que o salmista escreveu, quando ele diz Sonda, ó Deus, o meu coração e conhece-me é, livre me do, do caminho, dos caminhos maus e guia-me pelo caminho eterno E ele diz, né, por exemplo, por que sonda o meu coração? Nós não conhecemos o nosso próprio coração? Não, nós não conhecemos o nosso próprio coração E quando Deus sonda, quando o Espírito Santo sonda o nosso coração Ele traz à tona é, motivos, razões que nós desconhecíamos antes é, e, e a palavra de Deus diz né que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e justamente quando temos esse contato com o Espírito Santo nós saberemos discernir em, em cada situação dessa, daí. como você disse essa propaganda, o Espírito Santo já testifica o nosso coração, né o conhecimento da palavra fala forte ao nosso coração oh, isso aí tá errado, isso aí tá fora é verdade, é a luz né a palavra de Deus é a luz Guias, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, né? É a palavra de Deus. Então, eu acho que quando somos realmente fundamentados na palavra, a gente não precisa ter esse medo, né? De ir, até porque a gente tem uma responsabilidade de ir, né? Jesus mesmo falou: Não te peço, Pai, que os tire do mundo, como você mesmo leu. Né? E a gente, então é, Eu li uma frase né, que fala O cristianismo mudaria da noite para o dia Se ele se despisse do manto De defender a Deus E assumisse a responsabilidade de amar seus inimigos Muitas vezes a gente entra em choque Com a cultura Isso é errado, não sei o que E aí não converso mais com aquela pessoa hum. Meu vizinho, eu acho que ele não é cristão Eu nem converso, nem olho na cara dele Mas eu chego na igreja, é meu irmão E dou todo amor do muito para ele Algo errado não está certo né? E isso já não é o que fomos chamados para fazer. Não. Então, se a gente sabe, parasse com essa nóia, né, de pensar, não, eu tenho que defender minha fé e instaurar os princípios, mas simplesmente viver né, o Evangelho, viver, ser, onde quer que você for, independente do que esteja ao seu redor, você for um filho de Deus, né? você tiver os princípios bíblicos dentro de você, não importa o que tenha ao redor. Né? Sim, é, é engraçado, né, é, essa esse sentimento que vem dentro da gente tão forte, não, isso é errado, eu preciso defender o que Deus disse, eu preciso defender a palavra de Deus, e parece algo tão nobre, parece algo assim tão, uau, que é altruísta, realmente, preciso defender a Bíblia, não, nós não precisamos defender... É, não. Deus não é alguém que está lá encolhido e, e aguardando que você o defenda, né? A palavra dele é fiel e ela permanece para sempre. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer. E, e, inclusive, ela tanto não precisa de defesa que ela é uma arma de ataque. Né? Que... Em Efésios 6 diz, é <risos> a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em 1 Coríntios diz, que não sei qual versículo, hum. que na palavra temos poder tanto para defender quanto para atacar. Sim, exatamente. E né lembrei aqui também daquele versículo que diz que as portas do inferno não prevalecerão. Não é as portas da igreja, né? Então é a gente que tem que ir lá mesmo. Eu lembro uma vez que o Juninho, do Jesus Church, ele veio aqui pregar e falou Você acha que você está indo para onde? E aí todo mundo, para o céu. E ele falou, não. Se você achar que você está indo para o céu, você tem que estar tá indo lá para o inferno, resgatar o povo de lá. né Então, eu acho que... Ao nos isolar da cultura, a gente perde essa, essa responsabilidade que a gente tem de redimir a criação, de redimir o mundo, de levar os princípios cristãos. É muito fácil eu ficar dentro da minha igreja, traz o povo aqui Jesus e a sociedade corrompida, né? Por que, que a política tem tá corrupção? Porque não tem um crente verdadeiro lá levando os princípios, né? Por que, que a, a, a, a, a, a, a comunidade acadêmica produz teorias sociais anticristãs? Porque o cristão que está lá acha que a produção acadêmica é coisa secular, ao invés Exatamente. de aplicar os princípios bíblicos na academia, na produção acadêmica, no seu trabalho, né? Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade, né? De redimir a cultura. Isso é uma coisa assim, que quando eu entendi, mudou a minha forma de ver porque eu, eu, quando eu aceitei isso, eu queria ficar só na igreja, chapando que tô feliz demais, tudo de bom, e não queria ir, né? Ai, agora eu vou ter que ir lá, aquele povo <risos> Gente, definitivamente Não dá para ter uma vida dupla Não dá é, Esse é um ponto muito importante de, de toda essa discussão, né Eu falo com sinceridade Por muito tempo eu fui medroso De, de manifestar quem eu era em Deus de, de expressar Minha felicidade com Deus Quem eu sou é, Às vezes em redes sociais, ou numa conversa Na escola, por muito tempo eu fui assim Até o momento que eu entendi que seria impossível servir a Deus e continuar é, prática em algumas áreas e continuar dividido. Né? É, tem um versículo, é, alguns versículos, né, que está em João 3, a partir do versículo 20, que diz assim, Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus." Nós, filhos de Deus, devemos correr para a luz, devemos a todo mo momento correr para a exposição, né? Gente, olha a exposição que Jesus sofreu por nós. Foi uma exposição humilhante, foi a pior morte que poderia haver, a morte na cruz. E aqui nós estamos falando de nos expor para pregar a palavra desse Deus que se entregou, que se fez homem. É uma coisa maravilhosa, é uma oportunidade maravilhosa, pensa só. Nossa, hoje eu me sinto realmente privilegiada né eu quando eu fiz faculdade eu não era crente né não era cristã não conhecia a palavra de Deus e depois quando eu estudei a Bíblia adquiri a cosmovisão cristã e comecei a enxergar tudo através de uma ótica é, cristã né entendendo que o problema de todas as coisas é o pecado entendendo qual a solução para todas as coisas né? Eu, graças a Deus, porque eu realmente procurava desesperadamente em lugares que jamais seriam a solução. Né? Por exemplo, ai meu Deus, mas tanta mulher sendo espancada, então eu preciso do feminismo. Gente, o problema para violência, para né, ódio, para espancamento é Jesus, é o amor de Cristo Jesus. Não é mais uma corrente filosófica, não é mais uma ideologia. Ao mesmo tempo que, nem, né, ai meu Deus, eu, eu também amava política. Nossa, que agora é quem que eu vou votar, não sei o quê, porque a economia depende... Quando eu entendi né, que meu prov provedor é Cristo Jesus e que independente da economia que tiver no meu país, Cristo continuará provendo para minha casa, para minha família, olha que descanso, né? Glória. E é isso que nós precisamos manifestar para a cultura. Eu acho que o erro é quando você tenta é, trazer a cultura para dentro da Bíblia, ao invés de levar a Bíblia para a cultura e apresentar ela, né? Como realmente a solução? Apresentar como você falou no começo. Ah, eu vejo um filme violento. Nossa, mas um, acho que na verdade é o filme do homem que passava por tristeza, né? Hum. Ele precisava era só de Jesus. E o evangelho é totalmente suficiente. Nós não precisamos de acrescentar a ele nada. Nenhuma outra estratégia. Nada. Eu li um tweet muito interessante. Se não me engano, o autor da frase é, é foi Lewis. Que dizia, você precisa de Cristo. E não de nada parecido com Cristo. Né? Ou seja, ele é a solução, ele é tudo que nós precisamos. Não é nada parecido, e muito menos nada parecido com o Evangelho, né? Não é uma cultura é, legalzinha que se parece, uma ação altruísta ali, não é nada. Eu lembro que uma vez eu estava lendo sobre é, um, um filósofo e eu estava gostando demais. E eu comecei a ler, até que um dia eu estava vendo um vídeo de uma aula sobre ele, aí alguém comentou assim, e, e eu fiquei muito impactado, nossa, muito bom! Mas não é o Evangelho. Eu pensei, meu Deus, não é o Evangelho, realmente. <risos> Existe mesmo. algo que é perfeito, que é o Evangelho, não precisa de acréscimo. Perfeito, gente, tudo para mim. E realmente, né? Por isso que quando a gente vê, examinar e reter, né? Primeiro, que quando a gente conhece o Evangelho verdadeiro, a gente perde o medo, né? Da cultura. A gente perde o medo de ir, de se relacionar De ver um filme Nada disso pode destruir a nossa fé né? Jesus é o autor e consumador Da nossa fé Ele não pode ser derrotado por nada que venha desse mundo né? é, Então a gente perde o medo E a gente então precisa entender Que para examinar e reter a cultura A gente precisa ter princípios bíblicos Bem estabelecidos né? é, Eu aprendi isso estudando Cosmovisão cristã né? Aplicando esse passo, peraí Criação, quer redenção. Para que isso foi feito? Onde foi que isso aqui perdeu o seu propósito original? O que, que eu posso fazer para trazer isso ao seu propósito original? Não, você não pode fazer nada em relação a isso aqui. Então, não é minha responsabilidade. Porém, a gente tem responsabilidade. né Eu já falei aqui, eu acho hoje, né que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, eu acho que o que falta para nós é realmente assumirmos essa posição. né Sim. De manifestarmos como filhas de Deus de redimir né, a criação, de trazer as coisas para o propósito original de Deus, de levar os princípios, os princípios cristãos onde a gente for. Eu penso que às vezes somos muito temerosos. Eu, eu já disse aqui, dei o meu exemplo, que por muito tempo eu fui muito temeroso. E eu me lembro do que... É, Paulo escreveu, né, em nada tem a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que me foi dado pelo nosso Senhor Jesus, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. É, acho que principalmente hoje nós temos muito medo do linchamento virtual, né? É, o que a gente digita ali, o que a gente posta, viaja instantaneamente por tantos lugares, passa por tantas pessoas. Mas o que eu sempre penso e o que eu sempre falo na, na, nas EBDs é o seguinte... Gente, é seguro falar do evangelho. É seguro falar de Deus. Porque ele não muda, ele não passa. Às vezes nós damos testemunho de alguém, né? Fulano, excelente pessoa. Uma maravilha. Aí você já fica sabendo de algo. É, mas ele fez isso comigo. Com Deus é muito diferente, porque ele não muda. Ele é eterno. Ele não está sujeito a esse tempo aqui. Não tem nele variação nenhuma. E é seguro falar dele, gente. Lindo demais. Glória a Deus. Maravilhoso, gente. Então, é... Vou concluir o nosso podcast do Examinar e Reter com a seguinte conclusão, né? Mais do que podermos sim examinar e reter a cultura, nós somos chamados a Rede Mila, né? A nos manifestar como filhos de Deus, a levar os princípios cristãos e trazer as coisas ao seu princípio original para o qual foram criadas antes de serem corrompidas pela queda. Seja compondo canções que levem à luz, como o Arthur fez... Obrigada, Arthur, que é o compositor de luz das nações. <risos> Amo. É, nós precisamos nos manifestar, gente. Compor, falar sobre a graça de Deus, levar a luz. né? É, seja... Criação de Deus aguarda isso. A criação aguarda. Seja fazendo um podcast como esse e assistindo também, que é o que você está fazendo hoje. Muito obrigada por ficar até aqui. Até mais, pessoal. Obrigada, Arthur.